A ideia do Faça Você Mesmo chegou também à biotecnologia. Tem gente no mundo inteiro criando projetos para inventar sensores que monitoram as informações produzidas pelo nosso corpo para utilizar aquilo num computador, num projeto artístico e até mesmo para compartilhar na internet. Mas a questão é, quais são os limites éticos desse uso? A tecnologia mudou muita coisa. Hoje é bem fácil fazer um filme, uma música, mas o que está acontecendo é que hoje a biotecnologia está se tornando cada vez mais popularizada. E é curioso porque a biotecnologia trata a nossa fisiologia humana como informação e como informação ela pode ser manipulada e até remixada. Isso obviamente traz consequências e preocupações éticas, mas também possibilidades que podem ser muito interessantes daqui para frente. Tem vários artistas do mundo inteiro que já enxergam a biologia como informação. É o caso, por exemplo, desse belga chamado Tur van Bealen que usa as ferramentas biotecnológicas para criar coisas muito interessantes. Ele criou uma espécie de uma ração que o pombo ingere e aquilo transforma o cocô do pombo, na verdade, em detergente. Isso obviamente causa questões éticas bastante curiosas, mas é exatamente esse tipo de discussão que o Turk é levantar explore a different side of using biotechnologies. We didn't change anything on the pigeon itself. We created a bacteria that would metabolize lipase and low pH. So basically, the bacteria would create a sort of biological soap inside the pigeon. The pigeon is a very unnatural species. Historically, we've been breeding pigeons to come home quicker. During the war, we've used pigeons to spy pigeons have always had this very controlled evolution. You could almost argue that pigeons are already a product of biotechnology. And when people engage with, with these layers of the project, the more and more they start kind of scratching their head. What should we expect both from the artist's perspective and also from the scientists? The scientists obviously sort of paint the picture of a, a better world, you know, where things are cheaper, biofuels. For example, my sort of perspective, I, I think it's not like that, you know? like if you think of how much the internet has changed the way we live, it's causing revolutions in whole countries. I'm a lot more interested in sort of how it will change the way we look at our bodies, the way we interact with our bodies, the way we kind of understand what's going on, and the way we interact with our metabolisms. A do faça você mesmo, chegou também à biotecnologia. Tem gente no mundo inteiro criando projetos para inventar sensores que monitoram as informações produzidas pelo nosso corpo para utilizar aquilo num computador, num projeto artístico e até mesmo para compartilhar na internet. É o caso, por exemplo, desse pessoal do Post Sensor que inventou uma forma de medir batimentos cardíacos muito simples e pequena, que você pode levar para qualquer lugar, bem diferente, por exemplo, do que médicos usam para fins de medicina pulse sensor is basically, uh, it's a little sensor and it goes onto your fingertip or your earlobe and it, and it gets your heart rate. We've kind of taken this like technology that's expensive and has very narrow application and now kind of anybody, artists or uh, developers or toy designers or students can start using it. So much of our students every year uh try to do work with biofeedback. They always fump up against the hardware because it's a hard circuit to build and to get a clean signal out of. It has three holes around the outside so it can be actually sewn into your whatever. That's an actual light sensor and that's looking for which light bounces back. É curioso porque esse é sensor. Pega essa informação do batimento cardíaco e faz com que ela possa ser utilizada, inclusive, para projetos artísticos. A partir dali, você pode fazer coisas muito interessantes com aquela informação. É o caso desse artista mexicano chamado Rafael Lozano Hemer, que criou uma escultura em que cada uma das lâmpadas que acendem pulsa no ritmo do coração de uma pessoa. Então você vai lá, visita a exposição tem os seus batimentos cardíacos monitorados e aquilo faz com que uma das lâmpadas que estão ali na escultura pulse a partir do ritmo do seu próprio coração. Este é um pequeno cartório que Yuri fez. Você pode gravar o sensor de dados e olhar para depois. Ou você pode assistir o seu coração em real. O seu coração provavelmente está aqui, certo? I think it'd be very popular among people who want to make a simple project where they can, say, include a heart rate into a gaming environment. The character in the game, instead of, like, his energy levels, actually the energy level of the person who's sitting. Yeah. Poets and artists have always talked about how their heart beats for something. And so we kind of are in this, like, modern opportunity where we can incorporate, like, the modern beating of a heart into a creative project. That's kind of why I've been interested in it da nam da nam da nam da A biotecnologia está cada vez mais disseminada. Cada vez mais você vê artistas e cientistas fazendo projetos que desafiam essa ideia de que a informação biológica pode ser remixada, alterada e até reconstruída. Mas a questão é, quais são os limites éticos desse uso? De tempos em tempos, o Museu de Arte Moderna aqui de Nova York faz um balanço do que existe de mais novo em termos de design e tecnologia. Nessa exposição chamada Talk to Me, a ideia é que não só as pessoas falam umas com as outras, mas também os próprios objetos e o nosso próprio corpo produz o tempo inteiro informação. This is the section uh, where we chose to put pieces that allow us to communicate with our own bodies. This is called Little Black Box Empathy Box. It allows you to regulate how you feel and um, kind of calm yourself or excite yourself based on the feedback that you're getting from the box. This piece here, it's a wristband that is able to sense different things happening in the environment and in our bodies. So if you're nearing dehydration, for example, it can alert you. It's a way of using uh, a new material and technology to sense things in your body. The iGEM team created a piece of E. coli. If you took in the organisms and you had colorectal cancer, your feces would come out green it feels to me as if design is actually quite a, a powerful medium to sort of start thinking about these implications of these new technologies because I think it will affect sort of all of us in ways which are hugely complex and no one really understands the fine details of it. We perceive knowledge as power. So the more that you know about what's going on inside of your body and the more that you know about yourself, the more informed decisions you can make. I don't think that technology is going to replace that by any means and you have to definitely go with your own emotions e os seus próprios. Outro artista muito interessante é o Eduardo Kaki, que é brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos. Ele sempre foi pioneiro. Ele começou o trabalho dele fazendo poesia holográfica, inclusive arte digital, ainda em 1985, e logo depois começou a trabalhar com biotecnologia. E ele criou uma obra que é, na verdade, uma fusão de uma planta com DNA humano. A característica fundamental dessa flor é que eu passei um fragmento do meu DNA que vai, nas veias vermelhas da flor, produzir a minha proteína. Ou seja, eu criei uma flor através da engenharia genética que tem características animais. Eu chamo essa planta de plantimal, Ser que não é... 100% planta, não é 100% animal, um ser que tem características, tanto novas. E outra obra dele que causou muita polêmica é a criação da coelhinha Alba, que misturou os genes do coelho com os genes de uma água viva que brilha no escuro. O resultado é uma coelha que emite luz verde assim que ela é iluminada, com uma iluminação é, especial, e é um pouco fluorescente no escuro. A obra na época foi... Foi censurada, uma, uma, uma discussão é, que, na verdade, nunca, nunca parou. E essa obra, então, vem passando por fases, fases diferentes. Já chegou esse momento que ela vai se morar com você na sua casa e tal, a coelhinha? O acordo de cavalheiros que eu fiz com o laboratório na França foi Sim. rompido pelo diretor do laboratório. No ano 2000, havia também o White 2 k esse medo desse apocalipse que, que os satélites iam caído no espaço, que os computadores iam parar. Eu suponho que tudo isso tenha levado o diretor do laboratório a censurar a obra e não permitir que a coelha Alba saísse do laboratório como havia sido acordado. Eu voltei à França, onde a coelha nasceu, e uma campanha pela sua liberação. Você vai ver que do lado de fora da minha casa se encontra uma bandeira para celebrar a memória da Alba. Acho que a gente vai ter um futuro em que qualquer pessoa pode, vai poder manipular alguma coisa biotecnológica. Vai ter uma espécie de biotech do it yourself. Vai existir no futuro próximo programas de manipulação de ADN que serão muito semelhantes ao papel que o Photoshop hoje tem na manipulação de imagens. Acoplado a esse, digamos, Photoshop genético, você terá braços robóticos para fazer o trabalho de síntese e incorporação de ADN no contexto que você desejar. Yeah. A tecnologia avança, quer a gente queira ou não, e o caso da biotecnologia, que talvez seja a nova fronteira a se tornar cada vez mais democratizada, faz com que a gente tenha que repensar como é que a gente, como seres humanos, vai conseguir regular as possibilidades que essa nova fronteira científica e artística traz. Há uma crença generalizada de que a genética sozinha explica a vida, de que a genética sozinha pode antecipar o futuro. Se reduzir uma vida, a sua sequência genética, e se você estabelecer regulamentos, regras, preconceitos, com base exclusivamente na genética, é um, um erro fatal. There's, there's a whole movement growing around DIY bio amateurs in their garages or their kitchen tinkering away with DNA. The more people engaged with this from various backgrounds with sort of different motives. I guess it's just a good thing. Perhaps if it wasn't just sort of economists and bankers building a financial system, perhaps we would have had a, a more pleasant financial system for everyone, the more people the merrier.